a aprendizagem pelo YouTube e a configuração da velocidade. O cérebro humano, ele tem uma velocidade de processamento padrão. Ou seja, se você assiste o vídeo na velocidade normal, você consegue entender perfeitamente o que o narrador está dizendo. Se você reduz um pouco a velocidade, por exemplo, para... 0,75, você consegue compreender, porém, como você tem aqui esse delay, esse atraso, isso acaba o quê? Gerando espaços, vamos dizer a grosso modo, espaços na sua mente para que a sua cabeça comece a divagar, você pensar em outras coisas. Então você não consegue acompanhar bem o raciocínio. Essa opção aqui é uma opção indicada se você está estudando idiomas. Por exemplo, quando você acelera o vídeo... Eu acabo falando muito rápido e você não entende muito bem o que eu estou querendo dizer. Você não tem tempo de refletir.